Ah, é o amarradinho, tio. Ó, oh, o amarradinho aqui, ó. Ah, oh, meu Deus do céu. Amarradinho no canto tranquilamente. Procure pelo Padre Martim. Rapaziada, é a bateria aqui. O okay. quê? Oh, é só relâmpago, tô calmo. Ó, oh, ó, oh, é para lá, tio. Vamos seguir as luzes. Segue as luzes. Ó. Oh. a gente tá na água? Pô, eu tô dentro do chofre, é o quê? Vamos procurar. Tipo, ó, ó vai pra, pra luz, perto da luz, rapaziada. Tá, tá difícil o negócio aqui. Hein? Beleza, lock no chão. Bateria é bateria que eu acho que eu vi. Olha aí, tipo, super escondida. Rapaziada, tá, tá, tá sinistrão pra achar esse lock, hein. Será que ele achou? Precisa de uma chave? Precisa de uma chave. Ô, jogo. Rapaziada, será que era o lock que tava no chão lá e ele tinha chave? Não, nada a ver, irmão. Tranquilo. Se a gente pudesse enxergar alguma coisa, seria legal, tio. Seria legal, mas o Kavan não quer usar bateria aqui, tipo. Vai demorar. Ó. Já estamos ligados que ele tem uma... O quê? Rapazes, eu... eu vi um negócio voando aqui Faz eu vou ligar a bateria <risos> Ah, meu Deus tá roubando umas presenças não, não reconhecidas aqui É bom de ficar esperto Beleza, A porta entra... entra aberta Beleza Ó, chave Nós Pegamos a chave Pegamos uma bateria nova Mais ou menos isso Beleza tá, tá lá. O que? Ó, tem uma escada aqui, tio Tem uma escadinha aqui? Eu não tinha visto não, tio é, De onde que eu vim? Beleza, um local Era ali O outro Acho que é aqui, tio, se eu não me engano Peraí, peraí aí. Tá pra cá, ó Essa porta é lock aqui, só pode Ó, agora a gente usa A chave lock Dentro, estamos dentro, estão dentro. Entendeu, compadre? Beleza. Com calma. Ó, Tá umas paradas no chão aqui já, hein. Para dessa, tio. Altas escuridões. Ô oh, meu, a porta abriu. Peraí, jogo. Que isso, tio? Nossa senhora, viu? Cabeirinha aqui. Cabeirinha voadora. Vale isso? Beleza. Tá. Anotações. Rapaziada, tá no escuro sem bateria. Aparecem umas caveiras voadoras? <risos> Vamos ver a coisa no escuro, ó. Deus me ajude, acho que vi o Waldrider. será que esse Loki é o Waldrider? Caveira voadora e verde? Sh Paforenta e fedida? Fedorenta, uma porqueira. Estamos lá fora de novo, com mais uma escada. O caveirinha quer investigar o outro lado que ele não foi. Tipo, oh, mas o caveirinha tem um cheiro para passar a parada sem pegar as baterecas? Sim, realmente. Não tinha batereca mesmo não, hein? Não tinha. Nenhuma. Beleza, base. Vamos simplesmente. Você tem umas baterecas super secretas no chão, né? Pode acabar não saber disso não, hein? Ficar esperto, o jogo é astuto pilantra. É sim. Tranquilão. Ó. Vamos subir a escada ali. Vamos subir essa escada dentro. Rapaziada, sem, sem ligar a câmera, tio No escurão Eu sou bem macho Rapaziada, ó, ó, ó Beleza, rapaziada O que que acontece? estamos no telhado Pra onde que será que a gente tem que ir agora, tio? Tipo? É Beleza, vamos andando com calma aqui em cima Ó, tem que pular, tio, tem que pular Já acabou as baterias jogo Pula Rafa ah, é? Beleza Atravessou uma parada Ó e agora? E Jogo? Eu não faço a mínima ideia. O que a gente vai? Janelinha? Nada de janelinha aberta? Nada, nada, nada. Você me ferra, tio. Você tem que continuar indo pra cá? Não sei. Ó, ó, ó, tem uma escadinha aqui, tio, ó, oh, ó. Oh. Peraí, tio, que parada é essa? Bateria aqui, eu queria sentar de boa, tio, ó. Oh, vendo o pôr do sol e tudo mais. Eu queria preservar a natureza. Tranquilo será que é pra cá que a gente continua? Olha, eu vou descer aqui, tio. Oh, não tem mais pra onde ir não. Voltamos! <risos> beleza, o que, que acontece? A gente pula aqui. O Loki tá ali embaixo. Acho que tem que continuar pra cá, tio. Sim. Aqui não tem nada que dá pra subir. Não. Tem um arame farpado aqui. Será que é pra cá? É aqui, tio. O okay. quê? É aqui, é aqui, ó, ó. Agora a gente pula aqui. A gente vá aqui por cima. Daquele jeito mesmo, muito saco é? Passa no, no cantinho, tem como? Nossa, jogo, que isso? Pilantragem extrema, tio. Oh, meu Deus! Beleza. Ó, tá rolando uma rampinha aqui. A gente vai ter que cair ali em cima certinho, hein? Preparar o pulo. Bateria já tio? Ah, oh, meu Deus do céu E agora? Tranquilo Agora rola umas caixinhas bentas Um lock que dormiu no local E uma porta Beleza, acho que a gente vai ter que subir a paradinha lá mesmo Vai ter que subir a paradinha aqui, ó Rapaziada, chegamos a algum lugar Chegamos a algum lugar, Ah, oh, meu Deus do céu Beleza. Tá rolando uma luzinha pilantra. No fim do túnel, um lock deitado. Ó. Relâmpagos bentos. Cabreirão. Será que é essa porta aqui? Paz, é, não tem nenhuma porta benta não, hein? Não. Mais uma bateria aqui pro saco, ó. Ô, oh, meu Deus. tio. Ó, outro lock aqui, com altos cadôvares no chão. Tranquilo, vamos subir a escada, tipo. É o que sobrou. Ó. Mais logo no chão aqui. Dá a volta por aqui. Peraí, isso que é do mal, hein? O modelo do barra, é o amarradinho, tipo. Ó o amarradinho aqui, ó. Ah, oh, meu Deus do céu. Amarradinho no canto, tranquilamente. Só sobrou a escada benta aqui. Jogo! E aí? Tem que ser pra cá, gente. Tem que ser pra cá. O problema é que a batereca é tá comendo, tio. A gente veio daqui. O lock tá aqui. Aham. Uhum. Não tem como subir aqui, não tem como pular lugar nenhum. Então vai ter que descer aqui, será? Ou será que eu vim daqui? Rapaz, deu um lock aqui, hein? Você viu? Não vi. Ó. A gente sobe. Sangues. Pra direita aqui, ó. E jogo? Rapaziada, a gente vai sugar todas as baterias que morrer no local, hein? Achou! O jogo! É o Pascoal. Ah! Peraí, tio pera Tem que correr pra algum lugar aqui Ei, travei, travei Ó, aqui as rampas Ó, oh, as rampas Vapa Vapa dois Vapa três Já tô lá e tio Ei, Pascoal, seu logo. Vai fazer o que, tio? Só desgraçado Será que a gente foi pra frente Ou será que a gente voltou, tio? Oh, meu Deus! Tá os... Acho que a gente tá indo pro lado certo, porque antes não tinha Pascoles, tio. É! Não tinha pascuales. Passando a pontinha tranquilamente. Acabou, hein? Chegamos no fim. A gente desce aqui. Rapaziada, é, acabei. Salvou, hein? <risos> Salvou, tio. Ah, meu Deus, felicidade. Rapaziada, nem com Nightcraycos dá pra ver o negócio direito agora tipo. Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho Beleza, não tem nada de objetivo novo Estamos na chuva Altos relâmpagos na cara Nada engraçado Não, nadinha Ó, ó, vamos procurar Lúcio luz, tipo. Procura luz Tem uma luzinha aqui, ó, ó, ó, vamos lá, de peito, ó Peraí, tipo. pera peraí, peraí é o Pascoal! Oh, oh, meu Deus do <risos> céu! Você procura a luz, o Pascoal já tá lá, ele tá ligado, tio. Peraí, peraí, hein, Pascoal? Ei, ele... ele vai pra esquerda ou pra direita, ele é esperto, tio? Nossa senhora! Pula Pulou parada aqui. Beleza? Aí, não é aqui, não, tio. É aqui, é aqui. Rapaziada, é nível 70 agora, tio. Não dá pra ver nada, Pascoal na captura. Lembrando que o Pascoal vai no cheiro, tio. Ó, bateria caindo pro saco. E aí, jogo? Peraí, peraí. Voltamos. Peraí, o jogo salvou, tio. Peraí, aqui outro lugar? Ó, o Pascoal não sobe aqui. Rapaziada, mas salvou o jogo. eu voltei? Ó, a gente pula do outro lado da cerca, tio. Onde o Pascoal não pode ir. O Pascoal já tá ali, tio. Já tá ali o Pascoalzinho, ó. Ó, olha ele ali esperando. Teta cheio de rubela. <risos> Beleza, desce. Sei que tio, ó, ó, Salvou aqui, tio. É a verdade. Não tinha outro lugar pra ir. O que, que acontece? Daqui. Você sabe, né? Aqui que mora a treta, tio. Aqui que fica difícil. Local totalmente aberto. A gente só tem duas baterecas. Ih! Não tem como investigar direito, ó. Tem um parquinho aqui, Tem um parquinho aqui, pera aí. <risos> Pascoal, oh meu Deus do céu, o Pascoal tá aqui, hein? Cuidado, ele cheira. Ele não viu, mas ele cheira. É o um psicopata! Ó, se correr é pior, Correu, o Pascoal ele tá ligado. Sim. Se andar, a bateria acaba. Se correr, o Pascoal escuta. É mais ou menos assim o jogo, tio. Ó, eu acho que era aqui, hein? Olha aqui, tio, era aqui. O Caverninha tava pressentindo. É igual no caneco, rapaz. Beleza, chegamos a um lugar. Novo objetivo, encontre Padre Martin dentro da ala. ala o quê? Frigobar? <risos> uh, beleza. Ó. foi tá rolando uma piscina vermelha aqui de altos locks que escorregaram, caíram, trupicaram. Ó, acabaram tendo fraturas expostas e esporosodáricas. É o quê? É perigoso esses locais aí. Quando for entrar na piscina, fica esse negócio de querer dar mortal. Esse negócio dá no chão, tio. É macho, dá no chão. Piscina é só rachar coco. O que, que acontece, rapaziada? Focando na missão aqui, ó. Beleza, vamos oh, oh, oh, mais, mais local pra subir aqui. Isso aqui já cai pra cair para dentro. o padre deve estar aqui dentro, salvou de novo, tá indo pro lado certo, tio. O que que acontece? Cavacão, tio, cavacão já de cara. Ó, oh, eu vi, tio, o cara é louco. Hein? Entendeu o quê? Como é que é? A revelação está próxima Como é que é? Use os andares superiores para chegar ao Padre Martin. O que, que acontece, rapaziada? Como que a gente passa? Por aqui? A está começando, tio Antes de... Rapaziada, acho que o caverninha... Peraí, Onde? Onde está esses barulhos? Beleza, tem, tem, tem local para enganar o Pascoal aqui. Beleza. Como que a gente faz para ir para cima? Não tô lembrado, não. Não pode ser ali, Não pode ser ali. A gente tem que ir para lá. Ó, tem que ser <risos> para esse lado aqui. Tem como não? Rapaziada, lá mesmo, jogou meu Deus. Assim a gente acaba com a batereca, hein? Ó. Pula a mesinha. Vai pra direita, coloca o Nightcraicos, entra e passa aqui dentro. Pai, o Pascoal vai estar tá aqui, tio. Onde tem pique tem Pascoal. Fique calmo. jogo, onde é que eu tô? Lá em Sorocaba. Beleza, andando pra reconhecer o local. Como eu voltei? Eu fui e eu voltei. O jogo, você tá pilantra demais. Ó, ó, ó, ó. Tá rolando cavaco aqui, hein? Cavaco forte. Se der mole tomar caneco não é, Beleza, a gente pula a parada aqui. Agacha. Cai dentro. Ô jogo, tá na hora de deixar uma bateriaquinha pra nós aqui, não tá não? Beleza, salvou de novo o jogo. Beleza, tranquilo. Rapaziada, vamos vamo, tranquilo. Se os pastores pegar nós, a gente salvou e a gente volta. Ó, é ó. Carregar a bateria aqui, não tem como não Tranquilidade Rapaz, tá rolando cavaco forte aqui em Rolling Stones aqui Tá entreaberta O meu banheiro é sinistro, tio Beleza Aqui não tem saída, mas tem uma bateria Beleza, pelo menos a gente tem duas A gente tem que subir, tio Tem que subir de alguma forma Peraí, tio, peraí, que é isso? Que é isso? Ah, oh, beleza Como é que é o negócio? Tranquilão Na salinha do amor Esquerda não tem nada Pra direita a gente passa Continua andando no corredor Ó, tem que subir Antes de subir, a gente vai de a escada aqui Ó, tava no documento secreto, hein Segregos Waldrider e Pesadelos Breve introdução da mitologia Waldrider para o pessoal do apoio corporação Morkov. Nota, isso só serve para propósitos de apoio à notação. Não estabeleça contato direto com os pacientes durante ou após a terapia. O Waldrider, também conhecido como Alp, Mara ou Strachet, é uma criatura demoníaca de origem alemã que atormenta os que dormem. Ele se agacha no tórax de quem dorme e o impede de respirar. Aquele que dorme acorda apavorado, paralisado e asfixiado. O nome Mara lembra a palavra Nightmare, que é pesadelo. Os ataques sexuais pelo demônio são raros. Mas sabe-se que ele bebe leite de seios das mulheres dormindo. O sangue de mamilo dos homens dormindo. Vem mamar que vem. Rapaziada, os caras vêm tio, já dou uma cotovelada na cabeça dele Ó, é UFC, tio, vai mexer com o cabertinho Beleza Rapaziada, vamos subir aqui rapidão Aproveitar Já estamos nos embalos Jogo! oh meu Deus do céu, aí vocês fazem eu cair, hein Pera aí, tem que pular aqui, tem que pular, ó Será que o cara pega lá em cima, tio? Nunca! Ô, jogo, aí não, hein Ah, meu Deus, achei que eu tinha achado a escada Rapaziada, não é pra cá Então a gente tá ferrado, tio Beleza, tem uma porta aqui. Será que a gente já veio pra cá, tio? Rapaz, esse jogo é altamente sinistrão, hein? Tô começando a achar ele sinistrinho. Ah, a gente já veio pra cá. Tô começando a achar ele sinistrinho, tio. Tô começando. Ó, oh, ó, oh, ó. Oh, Batereca. Tranquilo. Bateria recolhida. Rapaz, tá rolando uns chocalinhos. Pra mim, que era a mas não é. Ó, tem um lock aqui, tio. ó. Primeiro a gente tem que ver esse lock. Vamos pra cá. Ó, cadeira de roda quente. Tá quente a cadeirinha de roda. Algum lock acabou de fazer um acidente aqui na cadeira de roda. Bateu na parede e caiu no local. Parece que a gente voltou tudo? Esse elevador que provavelmente não funcionará. Tem uma escada que desce. Tava falando que era pra ir pra cima. O cavalinho é pra baixo. O nem é pilantrão. Ó, oh, oh. a bateria que já era? A gente saiu? Onde rola arquivos rola paradas secretas, hein? É isso aí. Extrato do projeto Paperclip Referência da divulgação de crimes da guerra nazista. Primeiramente, Paperclip fornece um meio de obter serviços de especialistas estrangeiros para tarefas específicas dentro de serviços Técnicos dos Departamentos do Exército, Marinha e Força Aérea. B. O Projeto 63 é primeiramente um programa de negação com função desejável. O alvo deste programa é assegurar emprego <risos> nos Estados Unidos de certos especialistas alemães e austríacos, negando assim os seus serviços potenciais inimigos. O que, que acontece? Tem entendi nada, tio. Ah, <risos> oh, meu Deus, tranquilo. É só um quartinho lock Com nada de especial Mas será que essa aqui é uma saída diferente? Ou é a mesma entrada? Ó, ó, escada pra cima Bem, a gente deu a volta gente. Sim Mas é não é um jogo Será que tem escada pra cima aqui não? Só pra baixo E aqui vai pra cima Beleza, aqui a gente pula